Tudo pronto. Autoriza o árbitro. Bola rolando para Coritiba e Internacional. Começa o Campeonato Brasileiro 2020 pro Coxa pro Colorado. Se manda Paulo Guerreiro, que começa a correr para receber na frente, Potker tá na área. Cruzamento. Tira lá de trás a zaga, sobrou pro Sarabia, Wilson. Palma, bota a bola ali de fundo e paga geral pro Rodolfo é Filemon. Falou tire essa bola daqui, dá um bico nela, e aí ele botou para escanteio boa chance que tem o Coritiba no jogo Patrick Vieira na bola quase 27 minutos toda a concentração do Patrick, fez o levantamento bola perigosa, Lomba soltou segurou na sequência a bola veio quente que ficou bem na frente do goleirão Marcelo Lomba na primeira, ele soltou. Na segunda, segurou firme. Um bicão pra frente do Cuesta. Guerreiro pegou. Deu tapa pro Patrick. Moisés! Batir firme. Espalma, Wilson! Oh. Abre uma. Liga na TNT. Confere com a gente, Curitiba Internacional. Vai ser assim no Brasileirão 2020. Olha o tiro de muito longe no travessão! Uma paulada do Matheus Galdesani, um tirambaço que explodiu no travessão. Que balaço do Matheus Galdesani! Arriscou de fora, pegou na veia, quase, quase o primeiro do jogo. É o um árbitro, bola rolando para a etapa final, por enquanto zero para o Coritiba, zero para o Internacional. Traz na canhota, puxa para o pé direito, tenta ganhar o fundo, bate nele de novo, ele recupera a jogada, toca atrás. Esse é lindoso para o levantamento, olha o desvio de cabeça do Potke. Passa a direita, vai a linha de fundo, é só tiro de meta, mergulhou o Potke. Vindo da segunda trave, mais uma bola perigosa do Internacional. É, perto, perto! Vamos ver Fica bonita a jogada do, do Prachete. Tá, é, já, já a gente traz. Vamos ver o Guerreiro na área. Sobrou o pote. Defesaça do Wilson! Arrojado o goleiro do Coxa. Cresceu, abriu o peito. Aceitou a bolada. Wilson sensacional! Defesaça na finalização do Pottker! Guerreiro toca de cabeça para o Galhardo. Vem Galhardo, botou na frente. Tocou para trás para o Guerreiro! placar aos 27 minutos do primeiro tempo ele tava lá no pivô escorou de cabeça pro Galhardo o Galhardo devolveu pro Guerreiro de pé canhoto no contrapé do Wilson bate curtinho aqui o da Alessandro, Thiago Galhardo apita o árbitro fim de jogo no Couto Pereira um pro Internacional Paulo Guerreiro aos 27 minutos zero pro Coritiba